A tanto de tolha aqui que eu tirei, ai, é carrada. Que abri esse vão aqui. Tinha que abrir aquele outro vão lá. Aí eu fiz essa parede aqui, ó. Terminando de fazer, ó. Terminando de fazer essa aqui. Essa daqui também. Já tô enchendo. Aqui também eu tô enchendo o reboco. Ficou faltando terminando. Esse telhado aqui foi o, o, o outro profissional que saiu da obra Essas portas aqui, ó Esse vão aqui foi o que montei, ó Entradinha de tubulação, ó Botei a caixa d'água tô, tá, tô montando aqui Parede aqui, ó, que eu fiz Caixa d'água, ó Botei e é que eu tava vindo fazendo esse piso aqui, ó Aumentando o quarto, ó, fechando o combi. Aqui eu tirei um banheiro antigo, ó Era um banheiro antigo Tirei Aí, abri esse vão aqui também